Procedimentos para encerramento dos trabalhos 1. Um, pedimos permissão para deixar os nossos postos de trabalho junto ao hospital e descendo junto aos nossos corpos físicos Impulsos de 1 um a 7 Retornando da Câmara Dourada e Casa de Jacob ou retornando do Mezanino e do Hospital Amor e Caridade 2. Acoplando os corpos espirituais perfeitamente no corpo físico Impulsos de 1 um a 7 3. Regulando e alinhando todos os chakras, impulsos de 1 a 7. 4. Agradecendo a todas as correntes e fraternidades espirituais que estiveram conosco, aos mentores da apometria, aos diversos hospitais, creches, aos enteais da natureza, aos mentores da casa, aos mentores pessoais. 5. Abrindo espaço para a manifestação dos mentores que desejarem, em nome de Jesus, trazerem a sua mensagem e orientação. 6. Nesse momento, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, por mais esta oportunidade de trabalho, buscando no fundo dos nossos corações os melhores sentimentos de amor e fraternidade universal e dando nossas energias em forma de vibrações. 7. Pedimos licença para dar por encerrado os trabalhos, através da prece Pai Nosso.